O menino o menino de hoje braseio. para baixo da o lugarzinho no céu. Olhei para o céu e estava estrelado. Vi o Deus menino em palhas deitado, em palhas deitado, em palhas tendido. Filho de uma rosa do o cravo nascido Estas palavras disse a Virgem Ai, quando nasceu o menino Ainda cá, meu anjo loiro Meu sacramento divino Abre-me que subamos a Belém. E a senhora tem que a senhora adora a amor.